Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Criando do Zero E hoje nós vamos falar sobre golas e mangas um pouquinho mais duras Como faz para simular um tecido mais duro, que eu não quero que todo tecido que eu faço caia com a gravidade do Marvel Esse vídeo foi um pedido da minha irmã, SLA Maníssima Então eu vou mostrar para vocês que vocês podem estar tá fazendo a troca da simulação, da física do tecido conforme você quer um trabalho, às vezes você quer uma roupa mais dura, um corset, que não fique caindo toda vez que você simula como se fosse um tecido mole. Então, antes de começar essa dica, eu peço para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações. E não esqueça de deixar o like no vídeo, que isso ajuda muito a divulgação do canal e anima a criadora para continuar trazendo conteúdos gratuitos e rápidos para você. Então, vamos lá para o Marvelous e vamos começar a produzir. Estou aqui no Marvelous com o meu modelo Maitreya. Você pode usar o modelo que você quiser, ok? Eu vou fazer assim, só um topzinho. Muito rápido aqui. a gente não perder muito tempo, tá? Vou fazer algo bem rapidão, bem esculachado mesmo, não... O foco aqui é a gola, ok? Então, nós vamos falar da gola. Eu vou fazer um quadrado, só para dar um para trás. Então, Ctrl C, Ctrl V, vai? Copiar pular no mesmo lugar, puxo para lado, venho na 3D, puxo para trás, faça a costura. Se você não sabe fazer a costura, não sabe como faz essa manipulação aqui que a gente está fazendo, aonde fica cada ferramenta, vai nos nossos vídeos pela playlist e procura os vídeos para iniciante, ok? Vou pôr uma distância 10 aqui simulação com a barra de espaço, eu vou deixar assim, só que eu vou tirar um pouquinho essa curva de trás, porque eu quero ela bem retinha para fazer o que eu preciso fazer, esse, esse esse, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar converter em curva e converter o ponto, botão direito, tá gente? Seleciono aqui o, com a ferramenta molde, seleciono o ponto, botão direito, converte para curve point, pronto vou simular vou virar normal botão direito flip normal para não ficar transparente se você não vira essa normal vai ficar transparente o seu trabalho ok pois bem eu vou criar uma coisa assim muito rápida muito aleatória talvez não seja nem a maneira mais correta de se fazer tá mas é só para que eu possa mostrar para você como é que você vai endurecer o tecido Aí, as golas vocês pegam um molde bonitinho e o que vocês querem fazer na mente de vocês. Cada um é cada um. Vou trazer para trás. Já vou passar a costura daqui para cá. E. e todo, tá bom? Ele tá me mostrando que eu fiz um molde menor do que atrás, então eu vou dar um som maiorzinho aqui. A minha costura ficou invertida porque eu já virei a normal daqui desse lado. Então, clico aqui, botão direito, Reverse Swing. Agora, chegou o pulo do gato. Depois que eu modelei, que eu coloquei aqui no lugar, se eu simular, eu vou até simular para que você veja. Ele vai cair como se fosse uma capa do Superman. Eu não quero isso. Eu quero que ele fique para cima. Posso utilizar Nesse caso aqui, a pressão do tecido, pode, mas eu vou pôr ele aqui, ó, numa nova camada, para não mexer aqui nessa simulação. Se eu colocar aqui a pressão do tecido, por exemplo, menos 5, no caso ele está para trás, é 5, tá? Olha como ele vai fazer. Ele vai começar a embolar isso aqui, porque ele está configurado num tecido mole. Então, nós vamos mudar essa configuração do tecido, tá? Eu vou clicar aqui na Fabric 2, eu vou renomear aqui como Gola, para você saber onde eu tô mexendo. Com essa camada selecionada, eu vou vir aqui no editor de propriedades e vou achar o componente Física. Propriedades da Física. Ele está como padrão Custom. E não é isso que eu quero. Então, se eu clicar aqui, eu tenho uma infinidade de físicas de tecido para escolher cada uma se comporta de uma maneira diferente. Por exemplo, eu quero jeans. Denim stretch. Não sei se é assim que fala. tá? Eu quero jeans. Então, por exemplo, eu quero jeans. Se eu clicar aqui, a minha gola vai se comportar como se tivesse um pano jeans. Você viu que ela já até... Vou virar aqui. Ela até deu um caimento totalmente diferente aqui. Se eu clicar aqui e falar, não, não quero jeans, eu quero como couro, ele já vai começar a mudar. E se eu mexer, cada vez que eu mexer, eu puxar para cima, como ele é um couro, ele vai ficar aonde eu estou definindo para ele ficar. Ele é um couro. Então, o couro não tem um movimento muito suave, entendeu? Aqui ele tá embolando tudo, porque lembre-se, a gente tá na pressão 5. Se eu colocar numa pressão maior e movimentar, ele vai ficar diferente, ok? Vou deixar ele abertinho aqui pra não dar problema na hora que eu escolher o outro tecido. ele um pouquinho pra baixo. E eu tenho uma opção muito bacana aqui, Vou deixar assim pra você ver. E ele é essa opção aqui, ó trim. Esse trim, trim, full leather, ele endurece e sobe. E é essa opção que você vai usar para fazer golas para cima. Uma gola gótica, uma gola para cima. E aqui você tem que fazer é, um forro maior. Porque como você está fazendo uma gola para cima, aqui ela não pode estar tá transparente, mas nem aqui. Então, é aquele esquema que a gente está acostumado a fazer, de você clicar botão direito em cima e vai fazer um lay, uma Layer colone Over ou Under. Tá? Aí você que decide qual dos dois você quer trabalhar. E você vai simular, ela vai criar uma segunda camada aqui, você flip normal e os dois lados agora tem pano. Tome muito cuidado de usar essa opção aqui no Marvelous, porque elas podem ser úteis aqui, mas não útil dentro do Blender. Porque na hora que você vai fazer sua simulação de RIG, esse pano aqui, que é o pano da frente, pode entrar em conflito com o pano de trás. Então, eu costumo simplesmente não fazer essa opção. Eu deixo o verso como invisível mesmo e eu uso o Solidify, o modificador Solidificar, né, que é o solidify lá no Blender, que aí ele solidifica, eu consigo colocar, eu vou deletar isso aqui, deixar só essa, eu consigo colocar o que eu quero de, de bordas e de solidificação lá. Eu espero que vocês possam modelar aí, e qualquer pergunta que vocês tenham para fazer que vocês queiram, queiram uma resposta mais rápida, e aí você vai modelando aqui, ó. Agora você vai modelando. Gente, eu não vou modelar porque eu não tenho nenhuma intenção de fazer esses modelos. Agora, lógico, toda vez que você for modelar, você tem que ter uma noção do que você quer fazer, entendeu? Não é sair fazendo a torto e direito. Então, sempre busque em referência. Sem referência é um pouco complicado, você tem que ter... Tem que ser uma, uma mente muito poderosa para fazer uma coisa de cabeça direto no Marvel sem uma referência. Então é isso pessoal, vou simular, você vai ver que não vai cair mesmo eu mudando isso, tá bom? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês a física, propriedades dos tecidos aqui no Marvel para que você possa ter mais eficiência na sua simulação. Quando você não quer um tecido com um caimento, com a pressão aqui da gravidade do 3D, você usa então a física, clicando na camada, física e propriedades, escolha qualquer um desses aqui. Faça o teste de qual fica melhor no seu projeto. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda muito e anima a criadora para sempre trazer conteúdos novos para você. Qualquer dúvida, chama lá no Discord que eu respondo. O link vai estar aí na descrição para que você entre lá no Discord e participe da nossa comunidade. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!